Bota a mão pra cima todo mundo aí. Porque é o Shark que chega nessa voz Você é muito bom, mas agora Você vira refém do som que Emana nossa mente, tá ligado Meu parceiro que aqui eu não sou prepotente ah, Cê pode ser altão, mas Cê tá ligado, meu parceiro, que você É um cuzão, ah, eu chego nessa Rima, cê é grande, mas não é dois Cê tá ligado, meu parceiro, que aqui É o, que é o Shark que manda nessa Levada, cê tá entendendo bem, mano Nessa caminhada, ah, cê tá ligado Que no R.A.P. eu dou aulas Cê sabe ver meu parceirinho que aqui você não pega nada. Temos resposta do outro lado para a voz, 30 segundos, ah, tá DJ! Aí. Sorta nós! Nossa. Ai, olha os atletas do ano! <risos> ah. Rapaziada, tá, todo mundo com a mão pra cima e eu quero aquela vibe, demorou! No 3, hein! Vai! Um, dois, três, vem! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, demorou, demorou! Aê, aê, aê, seguinte mano, merece notar o recado, essa aqui é a fita, mano, vai ser amassado, deve ser por isso, dropar o beat do atleta do ano, só que seguinte mano, hoje você não foi convocado, por isso que essa fita, mano, pode pá, você tem muita ideia pra falar, tem pouco pra trocar, por isso pode pá, meu mano, vai que treinar muito, parceiro pra vir chegar no meu lugar, essa aqui é a fita, olha como eu brinco, olha a ginga, deve ser por isso, pode pá, cê tá de canto, vou fazer que parceiro, eu não descanso, deve ser por isso que eu bet, o bico e janto, ei, calma, muita calma, olha como eu eu não mata esse cara parceiro aqui Deve ser por isso, viu? Mano, eu amato você Hoje, mano, que vai ser um brutal kill Dropou o beat, mano, eu tô vacinando o rastilho, mano É o pavio, por isso que eu sou frio. Na verdade, mano, droparam o beat, mano A ideia fluiu, essa que é a fita, mano Eu tô sentido, ele é meu fã Amassei, vai ficar de coração partido Por isso que essa fita, mano, eu não brinco ah, Se cê quiser a sua testa, eu assino Porque eu tô com o peito destravando na sua alma Por isso, mano, a minha ideia nunca cala Olha como a energia que exala Quer tentar o quê, parceiro? Vai se redimir lá e vau Essa que é a fita, mano por isso você para na verdade mano parou na vala. eu tenho muita coisa pra falar e muita treta então por isso mano não entra no caminho, Você é valeta oh! e aí vai morrer na praia papai, vai que vai, pai, tenta vamos, pai, vai, mata ele ei ei ei monto alto, mata ele e mata ele e mata ele Sabe muito bem, meu parceiro Pan 019, que se Ram huh? até do ano, eu fui convocado Eu vou ganhar de você e vai ser esse ano Seu vacilão, você tá ligado, meu parceiro Não quero o seu lugar, não Porque eu vim pra conquistar o meu, tá ligado, meu parceiro No R.A.P. é só os puros e verdadeiros Cê tá ligado, parça? Aqui é a real, mano. Que essa aqui é levada. Você acha que isso é bom, meu parceiro? Tá, tá ligado. Aqui é o que eu de na voz, é aliados, é isso mesmo. Aí, parceirinho, nesse free eu sou novo aqui, mas eu vou persistir. Tá ligado? Aqui ninguém nunca me viu. Mas eu vim pra cavar o nome nessa estrada. Tá ligado que eu não sou bombril? Aí a rima acabou. Tá ligado, parça? Aqui é que você não reinou. Caramba, é, eu tenho se é eu, já ia sair fora, rasgando. Aí, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem. Barulho para Pã Barulho para Shark ou Dee? está na próxima fase, família!